Me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança. Deixe balanço, por favor. Me avise quando for embora. Uh, uh. Uh.